Muito bom dia, boa tarde, boa noite Daqui a pouquinho estaremos falando com Paulo de Tarso Carvalho Estamos tem, esperando ele entrar Vamos ver se ele entra Deu certo aí? Ah, agora eu estou te ouvindo bom, Boa tarde, né Paulo? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus e você, meu querido? Estamos aqui na luta, né? Rapaz, você ainda me falou que não tem material, a hora que eu vivo, eu fiquei assustado Imagina, não tem nada aí, ó. eu sou um cara muito simples véio. Não, mas isso é simplicidade, mas não quer dizer que não tem material, pô Não, aí é... você foi no YouTube, pegou os vídeos lá? Eu fui, dei uma olhadinha lá no seu trabalho é, Eu fui daí, eu morei em Ribeirão 24 anos, pô 24 anos, Cláudio. 24 anos em Ribeirão Preto. Cara, eu falei, é rapaz, falei. Mas eu não, eu não. Quase que eu não ia nos eventos, né? Eu ia muito pouco. Ah. Mas confesso que a gente conversa desde então. A gente conversa o quê? Eu acho que no mínimo, vou ser bem franco para você, uns 10 anos, quase, pelo Face. É. <risos> Verdade. eu não sabia que você imitava Elvis, pô. E não é que eu imito, eu sempre falo assim, eu não imito Elvis, né? Porque ele é inimitável, né? Eu não, tenho, eu não tenho essa capacidade, né, velho? Porque eu só, eu só falo assim, ó, gente, eu, eu tô lembrando o Elvis, vamos falar a verdade. É, eu, eu acho que o, é, o termo certo, na verdade, né, imitar, eu acho que é uma ignorância de quem fala. Você relembra o que era bom. Isso, isso. Né? Imitar é uma outra coisa. Imitar. O Elvis é morreu outra... com 42 anos, eu tô com é, tem ignorância aqui. É. O, é, Elvis mais 18... que ele, o Elvis tinha 1,83m eu tenho 1,70m. Ele pesava ah, em torno mas... de 70, 70 e poucos quilos, eu peso 90. Então não tem, tem muita diferença de mim para ele. Ah, mas não é, eu, eu falo que o Elvis ele é, parecia uma redoma, né? Quando ele deixou de ser o físico, ele soltou a, a, a essência dele para vários locais, né? Então, é. vem aquele termo que o Elvis não morreu, ele existe em cada um daqueles que acreditam que ele era o rei, né? Isso, Pô, não é o rei que do que rock. Eu, por... por isso que é, o é um continua vivo, né? É, né? é uma essência. Paulo, em primeiro lugar, te agradecer, tá? Você está falando comigo, sim, daqui da cidade de Oyama, aqui do Japão, viu? Bixi. É. Oyama. É, Oyama, o estado é Tochigi quem que fala aqui, né? E a cidade é Oyama. E agora está... Você já viajou bastante também? Menos um grau. Menos um grau. Menos um grau. Nossa senhora, aqui ó, tem mais a, de a, roupa, 30... a roupa que eu estou usando <risos> aqui, ó. <risos> aqui está mais de 30 graus. Rapaz, eu conheço Ribeirão Preto, passei mal logo quando fui para aí. Mas, enfim. Ô, Paulo, antes da gente começar, eu gostaria assim, que você me falasse, só para eu entender um pouquinho, a, a história com a Escaravelhos. Não é Escaravelhos, é Velhos mesmo? É, na verdade é Escaravelho Banda ah. Show. Ah. E quando é que nasceu? Essa banda ela foi criada. Há 21 anos atrás, dia 6 de outubro, né? é. e foi criada por um grupo de amigos aqui na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, com o propósito de atender as entidades filantrópicas de Ribeirão e região. Então, a entidade fazia um evento para arrecadação de dinheiro, Certo. E a banda se propunha a tocar e lembrar aqueles momentos dos anos 60, 70 e 80, né? De forma gratuita. Então, começou assim. E, na verdade, viu, Claudio, o que acontece é o seguinte. Esse grupo, eu não estava presente na fundação, quando ele começou a tocar, composto assim, de profissionais liberais, de pessoas que tinham boa intenção, mas Pô. músicos amadores, né? Então, não tinha muito espaço para esse tipo de apresentação. Né? Então, quando você se coloca para uma entidade filantrópica, o que, que acontece? A entidade está precisando arrecadar dinheiro, tem uma banda para tocar de graça, o pessoal começa a se apresentar e aí começa a aprimorar. Né? Então, é. o aprimoramento veio com o decorrer dos shows. Eu entrei na banda, precisamente a sete anos atrás, é, sete, oito anos atrás, fiquei quatro anos nessa banda, e aí nós fizemos inúmeros shows aqui para a região de Ribeirão Preto, o Estado de São Paulo, Sul de Minas, atendendo as entidades filantrópicas. Né? E aí eu sempre falo, né? relembrando os bons momentos que a música proporciona lá. Né? Da boa então, música, você, né? É, você tem lá folhas, o My Mistake, você tem Beatles, você tem algumas músicas do b você tem música do Roupa Nova, há alguns tempos dos anos 80. Então, o repertório foi montado com base naquelas músicas antigas que quem tem hoje, acima de 40, 45 anos, curte. Muito embora é, pessoas hoje jovens, minha filha tem mais nova tem 22 anos, ela gosta de Elvis. Olha aí. É? então curte Elvis, ouve Elvis, né? Sim. sim. Mas a, a, o pessoal, pessoas hoje na faixa de 50, 45, 50 anos, participa dos nossos shows porque a gente traz aquelas músicas antigas. Né? Então, o pessoal aqui da nossa região costuma falar que não tem local para tocar aqui nessa região, para dançar, para participar. Então, quando a banda se apresenta, tem um público meio fiel que vai participar, ouvir aquelas músicas, porque é um show dançante. Né? Você começa com músicas lentas, daquela época, de 70, uhum. Né? Uhum. e aí você vai acelerando no decorrer do tempo, no meio do show tem o show do Elvis, de 45 minutos, onde eu faço a apresentação de 15 músicas do Elvis, as principais, que o pessoal conhece. Depois a gente encerra com pop e mais antigos e até alguns atuais. E, e quando você faz, geralmente, o show que eu estava eu fazendo um levantamento, hum. eu vi que você, eu não sei se é o único, eu creio que não é, mas é o que eu vi, você fez um no Pedro II. Fez. Segundo, para quem não sabe a história, é, ele leva esse nome, é proposital mesmo. Ele foi feito pelo, no tempo do Império, né? Pelos donos, é. É, pelos, pelos donos do, eu acho que é, é os donos do café que plantavam e... café, a né? família Schmidt. E... É, depois de um tempo, pegou, depois de muito tempo, né? viu de vários, é, para vários propósitos, né? Inclusive para cabaré pois é o teatro pegou fogo um período aqui né pegou também é. É. e ele foi totalmente reformado né e ele realmente é um palco de espetáculos né e tem eu como eu fui lá por duas vezes me apresentar uma com a banda Scaravelho e a outra com o Júnior Carreira que é um artista da nossa região que teve no Faustão teve no Raul Gil eu fui fazer um show com ele lá e aí você consegue sentir a vibração que tem o Pedro II. Eu sempre falo isso, que não é brincadeira. Não, não quando você, é. Quando você não entra é. nos camarins, quando você entra ali na parte interna atrás do palco, tem um clima ali diferenciado. Né? Porque muitos é. artistas de renome no mundo passaram pelo Teatro Pedro II. Então, quando você se apresenta lá, e esse show que nós fizemos lá aqui em Ribeirão, é, lotou o teatro foi uma alegria muito grande para nós que nós não esperávamos que tivéssemos um público tão fiel assim né que pudesse assistir o tempo todo uma hora e meia de duração então foi um show assim muito marcante para mim que né que sou um, um, um fã do Elvis fã da música nacional fã da música internacional e então eu foi um, foi um dia assim muito marcante para nós aqui de Ribeirão Preto, a imprensa deu cobertura. Foi uma coisa bacana. E eu é, é, aí. Paulo, eu vou, você está falando, eu vou pôr a imagem para as pessoas terem uma ideia do que é que você está falando da emoção. Você e... consegue visualizar o que eu tô, acabei de postar? Estou na... vendo aqui, tô vendo aqui. Tá. É isso que nós estamos falando, gente é. é a abertura É, é eu é quero aí, você que vai é. é. é Mas eu, não perdi, eu cantiga, cantiga. Nossa, É O é? Deus cair solo, não perdido, Deus eu É, eu o ar, eu É, Fazer algumas alterações, tá? Eu peço até licença para você, uma licença poética, para as pessoas entenderem a emoção que é está no Pedro II. É, né? Está assistindo é uma emoção, mas está nele é uma outra questão, né, Paulo? Com certeza, É um grupo, assim, um som gostoso, rapaz. Há muitos anos que eu não ouvia isso, né? É, essa é a banda terceiro grau Depois foi montada terceiro a banda grau. terceiro grau É, eu fiz um, um Vamos falar, um breve relato aqui Só pra gente poder bater um papo em cima disso ah. Lembrando aos, uh, aos Seguidores do painel atual Que pode estar procurando no Youtube né? Todos esses vídeos Que eu coloquei aqui, ele na íntegra Né Paulo, lá no Youtube, né Bem. Esse vídeo que você está apresentando aí é um resumo do show atual que nós fazemos Correto, correto Eu peguei só algumas partinhas aqui Foi para te provocar mesmo viu? É. <risos> Olha lá Olha o Elvis aí É o Elvis aí ó. Morning Love chama essa música é, Eu peguei um pouquinho do Elvis, né? Nasci em 69 É, Cheguei. 54 anos é. Tem muito bacana, viu, cara? Realmente. É que não acabou, não, não é? A lua teatro, Nova né? aí é. Busca My, Way My E essa eu ofereço pra minha esposa now... Rapaz, eu, eu achei que era... <risos> <risos> Ele me convenceu ali Olha, eu pra banhar tudo, né? Tem com piruca, cabelo branco aí, ó. Without <a> symptom, <laughs> I, I plan, plan I the shows, I to the blues. And did it my Fuzela homenagem yeah. ao Paulo de Tarto, nosso Elvis Imortal. É. Que <risos> coisa, né? Eu resolvi fazer isso para nós, porque a juventude hoje ainda não teve o prazer de conhecer e de ver a boa música. Muitos, né? Muitos olham e falam assim: ah, mas é coisa do passado. Não é coisa do passado, é coisa do futuro. Isso não tem tempo. Não tem. A, a música boa não tem tempo. Não tem. Ela é o que é e sempre será. Isso aí, entendeu? Né? Estou é tentando verdade. arrumar nossa câmera aqui para a gente ficar mais à vontade, Paulo. Deixa eu fechar aqui a... Ok. Agora deixa eu aumentar a nossa para a gente ficar à vontade. Muito bem. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Painel Atual. Te agradecer. Uma singela homenagem aí do nosso canal para você, viu? Para você, o... para a banda Escaravelho, Escaravelho e também para o terceiro... Terceiro grau, né? É. é. Você tá falando aqui comigo da cidade de Oyama, aqui no Japão, para um público que é fidedigno, uma boa parte de Ribeirão Preto, uma boa parte de São Paulo e, obviamente, uma boa parte daqui do Japão. pessoal é, gosta muito das músicas Elvis. Só para você ter uma ah, noção. É? Um foi. Para mim foi uma surpresa grande. Eu falei assim, gente, é, os amantes de Elvis vão chorar porque... É, nós não temos, nós não temos mais o Elvis, nós temos a essência dele. Mas não é todo mundo que quer mostrar a essência de Elvis. É verdade, né? Tá? E você, você, realmente é. é, você realmente me trouxe um, um. Eu não vou falar assim, uma boa lembrança, não. Você me trouxe uma boa esperança de que o que é bom ainda existe. É verdade. Né? O, o, o Elvis, por exemplo, Cláudio ele praticamente nunca saiu dos Estados Unidos para fazer show. Né? Tinha um problema Sim. lá com o empresário dele, que, aliás, é até mais ou menos relatado no filme do Elvis, que está tá em cartaz aí hoje. Né? O Elvis ele fez, na verdade, dois shows em Toronto, no Canadá, e praticamente não saiu dos Estados Unidos. Sim. E, e foi conhecido mundialmente, mundialmente, inclusive aí no Japão. Sim. Do outro lado... Do planeta de onde nós estamos, né? Então você vê a capacidade do cara. Em 73, o, o primeiro show transmitido via satélite para mais de 40 milhões de pessoas, que é o Alô Afro-Havaí, o Elvis fez aquela apresentação, aquele show maravilhoso, esparramou pelo mundo, e qualquer um que acessar o YouTube vai pegar esse show aí, um show maravilhoso que ele fez naquela época... E, aliás, de forma voluntária, gratuita, Olha. em 73, olha. ele fez um show gratuito, que é o que a banda faz hoje, nossa, bandinha aqui, para o Hospital do Câncer, a instituição do câncer lá daquela região, né? Então, o Elvis era, cara assim, ele era meio missionário, tem muita, tem muita mentira na, na, na vida do Elvis, né? Eu já tive é a oportunidade factoid, de, né? de participar de alguns programas de televisão aqui da região de Ribeirão, para contar um pouco da história do Elvis, então eu falei sobre isso. Tem muita, muita coisa que não, não reflete a realidade de quem foi Elvis Presley. Era um cara meio rebelde, era um cara meio estourado, tudo bem, como todos nós somos. Sim. Mas era um cara que ajudava aí cerca de 50 instituições filantrópicas daquela região dele, lá de Memphis, no Tennessee. Isso ninguém fala, né? Pouca <risos> gente sabe disso, né? Então, eu hoje ouço, ouço falar assim: ah, o Elvis morreu por overdose de drogas. Não. O Elvis morreu por drogas lícitas, medicamentosas. Não, foi, não se envolvia com, com, com, com ópio, com cocaína, com nada disso. Ele era totalmente contra isso. Mas ele tinha do lado da cabeceira dele um compêndio médico, ele adorava ler aquilo ali à noite, e ele se automedicava para aguentar, às vezes, num dia, três shows. Três shows. Você imagina é. em 1970, década de 70. É isso, cara, é isso. né? A medicina era, era algo diferente do que é hoje, menos evoluída, né? com toda a dificuldade que ele tinha na época. Ele não era um cara que praticava exercícios regularmente, tinha uma vida mais sedentária. Para fazer três shows num dia, eu faço um show e eu fico arrebentado dois dias depois. Você imagina três, né? O cara fazia três, tem que tomar alguma coisa para aguentar, né? Era okay. medicamento, medicamento, o coração dele foi aumentando, né? De tamanho, dizem aí as reportagens que pesava cerca de 550 gramas quando foi feita a necrópsia. Um coração do ser humano normal, segundo o que eu informei aí, pesa 350 gramas, o dele 550, imagina o tamanho do coração, né? Então, infelizmente, nós perdemos aí, em 16 de agosto... De 77, o grande rei do rock. Bom, antes de nós falarmos, que eu falo assim, nós perdemos fisicamente, espiritualmente, é. eu acredito que não. não. Mas é, eu, tenho, eu tenho um hábito aqui, ô, ô Paulo, é, e você hoje me leva a dois desafios. Primeiro, é, eu, é a primeira vez que eu falo com o Paulo de Tarso. Imagina, quem sou eu? Não, mas você sabe que o seu sobrenome é pesado também, né? Ah, é. quem me dera, né? <risos> Conheço a história de Paulo de Tarso, né? Você eu entendeu o que eu estou falando, né? É. Então, eu gostaria que você se apresentasse ao público do painel atual. E esse nosso, nosso bate-papo também vai para a Rádio Aibo. A Rádio Aibo é uma rádio aqui no Japão voltada para o público no exterior. Não é só do Japão, não, viu? Poxa é uma rádio cara. que está sendo veiculada, inclusive, nos Estados Unidos uma grande proporção, ou seja, o Elvis vai voltar para lá, viu? Fica sabendo Olha, disso. E, e eu gostaria, depois eu passo direitinho os dados aí, né? É, é, Radioiboo do jeito que fala.com. Acessem lá, conheçam a rádio. É uma rádio de brasileiros, de brasileiro para brasileiros fora do Brasil e também, ó, obviamente, aí no Brasil, porque é uma web rádio. Muito bem, Paulo. Quem que é Paulo de Tarso Carvalho por Paulo de Tarso Carvalho, por gentileza. É, eu tenho hoje, completei 60 anos, dia 25 de janeiro agora, passado. Parabéns. Eu sou descendente de portugueses, né? É, os meus ancestrais, os meus pais são brasileiros, e eu me tornei advogado há 33 anos, eu vivo dessa profissão, eu não vivo da música, porque a música para mim é... O... Não é segundo plano. A música, para mim, é o meu meio de vida espiritual, né, psicológico. Né? A minha profissão mesmo é advogado. Eu costumo falar que é músico por, por vocação e advogado por profissão. Né? Ah. Então, eu advogo há 33 anos, vivo disso, mas a música sempre teve presente na minha vida desde os 18 anos de idade. Né? E naquela época eu já curtia Elvis Presley, já me informava, naquela época não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. E a gente tinha muita dificuldade de obter informações, mas dentro daquilo que era possível eu me aprofundava na vida do Elvis. né E fui tirando as músicas dele, decorando as músicas dele, procurando a pronúncia correta do inglês, daquele daquele sul lá dos Estados Unidos, de Memphis, do Tennessee, que, ele, que tem aquele sotaque dele lá, eu procurava sempre é, traduzir o, ma, o, mais, o máximo possível. Naquela época, anos 70, 80, né, a gente tinha muita dificuldade em, em fazer apresentações, porque não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje divulga não. muito fácil as coisas. Né? Você, você toca uma música aqui e você, no Japão, daqui a pouco já está sabendo. É. A é, já está aí. Antes não era assim, então era muito difícil. Era muito difícil a gente, a gente é, tomar informações. Chegar, as, as informações do Brasil aqui, dos Estados Unidos, chegaram 50 anos depois. A, a televisão foi assim, né? Pois é. Então, e naquela época eu assim, procurei sempre manter informado com relação ao Elvis. Até que depois, com a, toda a informatização, aí eu fui estudar a história do Elvis paralelamente com a minha vida profissional, nunca larguei minha vida profissional como advogado aqui em Ribeirão Preto, eu vivo hoje, eu tenho três filhos, sou casado, minha esposa maravilhosa aqui vive comigo, eu já sou avô, eu vou para o terceiro neto, tenho dois netos, uma está tá chegando, minha filha mais nova, está grave. Parabéns, que venha pois com é, saúde. Pois é, que venha com saúde. né? Então, eu procuro aqui manter a minha família do mesmo jeito. Mas a música, e principalmente o Elvis, me traz muita alegria, porque os shows que eu fiz durante todo esse período, que eu participo aí dessas bandas que eu toco aqui em Ribeirão Preto, eu conheci muita gente e muitas pessoas que tiravam fotos comigo, né? se é, entrava no Facebook e via lá no perfil a foto minha com a pessoa, ela tirava foto no show e colocava no perfil do no Facebook. Então, você fica assim, lisonjeado, né? Sim. As, pe as pessoas filmavam, até me recordo de algumas ocasiões. Que a gente tava, Uma vez eu estava cantando Always On My My, no uhum. Clube de Regatas aqui em Ribeirão Preto. Tá. E eu costumava descer do palco com microfone sem fio e andava no meio do público cumprimentando as pessoas, porque o Elvis tá, fazia tá. isso em alguns shows dele, né? Sim. Sim. No... Estádio, não, mas aquele aqueles show mais fechado, o Elvis descia do palco, e, só que ele saía beijando a moezada na boca, né? E eu não, não era eu, o Elvis. Ele, ele podia. Mas no meu caso. Mas, <risos> mas eu saía cumprimentando as pessoas, né? E aí uma senhora se aproximou de mim e eu vi que ela estava me seguindo o tempo todo. Não, quando eu terminei a música de cantar o ela falou assim para mim: você está dublando. Você não está sendo correto, você está dublando. Eu falei, não, senhora. A banda está tocando ao vivo, estou cantando aqui na sua frente. Eu falei, não, não é possível. E, então, ela achava que eu estava dublando, porque não pela semelhança da voz, que a voz não é semelhante. Não, Minha voz não é semelhante com o Draco. É. Mas a, você consegue, durante esse tempo que eu treinei, você consegue pegar os timbres, Isso. os momentos, os sotaques, aquelas Isso. levadas que o Elvis tinha na própria Isso. voz, nos gestos, e você compõe aquele personagem... E aí a pessoa que está assistindo, que já viu o Elvis uma vez, fala, puxa, é muito é parecido, né? É Mas, fisicamente, é. não tem aparência nenhuma não. com o Elvis. Ô, ô, Paulo, Paulo se, você, se você me permitir, inclusive eu falei para você, é, você me trouxe uma boa lembrança, né? porque é, nos meus tempos de criança, o que passava na TV, e você sabe disso, era boa parte da Sessão da Tarde era Elvis Presley. Nossa, aqueles filmes, Sessão da Tarde... <risos> Eu assisti quase todos, se não foram todos. Então você tira uma base. Nossa não senhora. tem como. A gente pega. Então qualquer, um, qualquer pessoa que realmente é, demonstre amor... Porque o Elvis fazia uma coisa que pouca gente sabe. Né? Ele fazia o que ele fazia por amor. Era o que ele sabia fazer. Perguntasse outra coisa, ele não falou. Não sei, eu sei cantar. É. Mas o cantar para ele era, era como você falou... Era uma missão, não era uma profissão, era é. uma missão. Tanto que em alguns shows ele fazia questão de relembrar o quê? Da fé que ele tinha. Sim. Ele sempre deixou isso bem claro, ele nunca escondeu nada de ninguém. Né? E quando eu, confesso para você, quando eu vi você cantando, eu falei assim, olha, eu sabia muita coisa do Paulinho, mas não sabia essa daí. <risos> verdade, verdade. Eu fiquei, eu, eu até vou falar assim... Por dentro eu me remoí, falei, poxa, se eu soubesse, eu teria conversado mais com ele para falar, poxa, eu vou no seu show, porque eu sempre quis estar próximo de Alves. É, muito bacana, viu? É, é... É, igual, é igual os Beatles, né? Quem, quem não gostou dos Beatles? É. Né? Ah, só para você ter uma noção, o que eu vou te falar agora é interessante. Eu lembrei de você, eu falei assim, eu tô querendo trazer aqui para o Japão, ah, de alguma forma, fazer um evento com os anos 80, já está me surgindo na cabeça de falar, o duro é achar um Elvis aqui, né? <risos> ah, mas tem, hein? Eu já vi na internet aí japonês vestido de Elvis já. É mais ou menos. <risos> mas, mas, vamos <risos> lá, vamos lá. Mas é, é. Olha, então o que eu gostaria de perguntar para você é: você tem uma trajetória muito bonita, né? Não só na vida liberal, como profissional, né? Obrigado. Como advogado, que o é. É um pai de família exemplar Um avô, é. um esposo Eu falo que Ribeirão Preto só ganha com a sua pessoa né? Com a sua presença Mas, e com a sua existência Mas Paulo, a, a, a banda que você Quando você entrou, você falou da cara velhos né? é, Você ficou por é, mais ou menos Quantos anos? 16? Você falou? Não Não, não, eu fiquei 4 anos na escara Tá, é, ela... Quando eu comentei, ela tinha 16 anos já. Ah, tá. É o contrário. Tá. É. É, eu vi que vocês tinham uma sintonia muito grande, né? A, a banda. E vocês, Todos vocês se conheciam já há muito tempo ou não? Não. não? Ali, ali tinha um. Como ela é composta de profissionais liberais, tinha. Uma... ainda tem até hoje um advogado lá, que é o Dinho o Joaquim, né? Certo. Ele estava ele, ele num processo comigo. Do outro lado, eu litigando do lado de cá ele litigando do outro lado. E, a gente, e num acordo que nós estávamos fazendo no, no, numa ação judicial, ele pediu que nós antecipássemos aquela, aquele acordo, porque no dia seguinte ele tinha um show de uma banda que ele tocava. Eu falei, qual banda que é? Ele falou, esse cara é velho, rapaz, porra, eu conheço a banda, tal, tal, né? já vi alguns shows dela, eu também faço algumas coisas do Elvis. E aí a gente se aproximou e eu fui conhecer o pessoal da, da Escaraveira. Chegando lá, eu conheci o Ricardo Cassiani, que é um médico aqui de Ribeirão Preto. Certo. O Ricardo eu já conheci ele de vista, porque ele participava de lojas maçônicas aqui em Ribeirão, como eu uhum. também. E uhum. a gente se identificou ali e acabei me enturmando com o pessoal. Então Olha. eu conheci efetivamente quando eu entrei ali a todos os membros do grupo. E vocês se apresentavam em toda a região, porque o que eu vi, assim, não foi a questão profissional, ela serviu até para unir vocês, né? Apesar da divergência na, é. na, na questão. É, e vocês se apresentavam em toda a região na, na, na ocasião? Aqui em Ribeirão, a região de Ribeirão Preto, Pontal, Sertãozinho, Brodowski, Franca, é, Pirassununga, Porto Ferreira, várias cidades ah, da é, região. Várias. E o sul de Minas também, Passos. Ah, a é? Gente... É. A, a, até estava avançando um pouco mais já hum. para outros locais, mas aí o que acontece? Como a banda é uma banda pequena, não tem estrutura muito grande, a, o transporte, a locomoção desse pessoal para fazer show num local muito longe... É, tinha custo né? Então, assim, é Sim. hotel, é transporte Sim. né? Então, às vezes dificultava um pouco Para a gente ir um pouco mais longe Por isso que a gente ficava aqui na região Que a gente tinha condição de transportar O equipamento de som E iluminação E os músicos Porque o é pessoal tudo já de meia idade né? Sim. Não dá para ficar viajando muito aí, a Passar não de mais avião não. nem pensar Aqui é tudo Ônibus, micro-ônibus, <risos> micro van a gente andou muito de van aqui na região. Olha aí. Rapaz. aqui na região de Ribeirão Preto. E, e aí, quando foi que surgiu a ideia do terceiro grau? A do terceiro grau foi o seguinte. Nós tivemos, com a pandemia, o... nós perdemos um companheiro do grupo pelo Covid, que era o João Gaspar, era o tecladista ah. e era proprietário de todo o equipamento de som e iluminação que nós tínhamos. Tá. Ele era o proprietário, ele colocava o som, a iluminação e tocava teclado e cantava também. A gente dividiu o repertório. Nós perdemos o João no Covid e aí a banda ficou meio sem, sem essa sustentação. O percussionista nosso, que é o Dilson Dias, que ainda, graças a Deus, está vivo ainda, mas está com mais de 70 anos e também acabou sendo acometido pelo Parkinson. Ah, então, nós não. perdemos praticamente dois membros ali. Eu acabei saindo por outras questões, não foi briga sim, sim. nem nada, eu resolvi sim, parar sim. um pouco, né sim. me dedicar mais à minha profissão, porque eu estava indo muito a fundo na música. Então, a banda ela perdeu um pouco a sustentação por conta dessas, dessas ausências. Né? E aí, depois, a banda parou, praticamente, e alguns membros, como eu, Ricardo Cassiani, que é o médico que toca guitarra e canta, o Paulo De Piro, que também é advogado, é o baterista, o Paulo César, que é, é percussionista, que estavam na, na Velho, resolvemos montar a banda terceiro grau. Né? E começamos a idealizar repertório e fazer o mesmo, o mesmo tipo de apresentação que a Velho fazia, para atender uhum. as entidades sinatrópicas. Né? Ah, tá. Paralelamente a isso, a banda Escaravelho começou a voltar também e fazer algumas apresentações, mesmo com o número de membros reduzidos. Entendo então, bem. hoje a velho faz alguns shows aqui na região de Ribeirão Preto, são os meus certo. amigos. Certo. E a terceiro grau se apresenta também. É, e já houve a junção do terceiro com o teu terceiro grau e o Escara velho junto? Trabalhando junto nessa questão? Não, não. É... No mesmo evento, não. No mesmo não, evento, não. não. O Ricardo está aqui nessa banda e está na outra também. O ah, baterista tá. Paulo Depilo está aqui e está na outra também. Então, a gente tá. concilia as agendas aí, né? Ah, que bacana. E como o é Terceiro Grau ainda é uma banda assim, nova, não tem muito, muita repercussão, muito prestígio, né? A gente tem pouca apresentação. Nós conseguimos entrar, em novembro do ano passado, um show que nós fizemos em Brodowski, hum. para o Circuito São Paulo, que é um, uma, uma entidade aí do Estado de São Paulo que faz apresentação em todo o estado de espetáculos, shows como esse, né? certo. e eles, eles pagam os artistas para se apresentarem nesses eventos. Aqui em Brodowski, por exemplo, foi uma, um evento de apresentação de carros usados, carros, uhum. carros antigos, ah, tá, tá, Aqueles casos antigos, bonito, conservado. Então, na praça lá de, principal de Brodowski, um domingo de manhã, a, o Circuito de São Paulo, que é essa entidade, promoveu esse evento todo e pagou toda a parte artística para a apresentação que nós fizemos lá no dia 6 de novembro do ano passado agora. E para o ano agora de 2023... Hum. nós devemos também participar de alguns eventos do circuito de São Paulo, então a terceiro grau vai viajar um pouco aqui pela, pelo estado é. de São Paulo. Oh, maravilha, hein, rapaz? É. Então já começou agitado. Vai vai agitar, sim. A gente tem que... É o que a gente fala, se a gente conseguir fazer um, dois shows por mês, para nós está bom demais. Está ótimo. Tá ótimo. O, o, o... Você sabe o que me chamou mais atenção na... Vou agora falar da terceiro grau, tá? até porque eu acompanho algumas músicas que eu falei assim, caramba, canta só música que eu gosto, mas depois que eu percebi que eu sou da sua turminha. É, é a idade, é a idade daquela época, né? Mas, ô, ô, ô, Paulo, aí vamos supor que eu gostei, no meu caso, gostei mesmo, tá? Aqui não estou fazendo média nenhuma, é, mas eu quero te contratar. Como é que funciona para chegar até vocês? É, hoje? Pode é. É, nós temos o assim, um material, nós temos um pequeno material digital que a gente coloca aí no Instagram, no Facebook e apenas um telefone celular, tá. que é o meu, que é o 16, é o código aqui da nossa região. Certo. E o meu número é 98112277. 98112277. Então, as contratações são feitas uh, por meu intermédio. Né? Tá. Lembrando que para entidades filantrópicas não há cobrança de cachê. O que a entidade normalmente arca são com a, é com a despesa de locação do som. Ah, tá. Nós não temos mais o João, então hoje nós não temos equipamento de som. Tá. Mesmo porque isso implica em gasto e manutenção e guardar e transportar, hoje nós não temos estrutura para isso. Então, a entidade, ela paga o aluguel, a alocação desse som e a banda se apresenta de forma totalmente gratuita, inclusive com o show do Elvis. Rapaz, e você sabe que, Bom, eu participei de, de algumas, é, alguns eventos voltados também para, é, vamos falar assim, organismo de assistência às pessoas que, que às vezes por alguma razão, seja lá o, o, o motivo que for. né? Então, vamos falar, o terceiro setor, eu trabalhei bem voltado para isso aí em Ribeirão Preto. E é um trabalho sério, e entidades precisam, e quando partem principalmente desse seu princípio, eu falo, olha, você pode fazer com olho fechado, porque é garantia de um evento, é, não, é, não, é o, o, o retorno, não é o retorno, muitas vezes a pessoa pensa no retorno, e não é é na qualidade e no efeito que ele causa a posteriori, né? Porque a pessoa fala assim, poxa, eu não sabia que existia essa ONG, não sabia que existia é, é, essa entidade, né? E ela faz mais do que simplesmente ir lá e consumir ou comprar o ingresso ou coisa que o valha. Então, Paulo, a, a atitude de vocês, eu vou falar assim, da, da terceiro grau e de tantas outras que eu sei que fazem, é muito bonita, muito valiosa, mas não adianta só achar bonito. A pessoa tem que também acreditar e fazer igual. Você falou, olha, vem cá, nós vamos chamar a terceiro grau aí para fazer um evento. Não é pagar o evento. Eu falo que é investir no evento. Sim. Você sim. investe em pessoas. E é. você canta para pessoas, você não canta para a parede. Lógico, lógico. Durante algumas apresentações, ou várias apresentações que nós fizemos, eu sentia assim, no público que participava, a emoção, principalmente das pessoas mais de idade, né, que vivenciaram aquele período do Elvis, era fã do Elvis. Então, quando você canta My Way, quando você canta Always On My mind", né que a tradução é sempre na minha mente, é. que reporta aquela época do Elvis, que ele estava divorciando da Priscila. Então, quem conhece aquela história, aquele período que ele ficou chateado com aquele divórcio, largou a filha toda aquela tristeza que tinha na vida do Wells, né? então quem sabe disso, ouve a gente fazer uma apresentação de Always On My my My Way, The Wonder Of You, então se emociona, teve pessoas que realmente chegaram às lágrimas, eu tive vários casos desse de me pegarem assim, quando eu estava com o microfone sem fio, andando pelo público, me levavam numa mesa chegar chegava lá, estava um casal chorando, por quê? Porque aquela música marcou o início da vida deles, na época que eles gostavam do Elvis Presley, eles começaram a namorar. É, e... tudo, tudo tem um início, nada é um porquê, ah, por quê? Por nada. Não, não existe nada por nada, sempre não. tem um porquê. Né? Ô, ô, Paulo, eu gostaria de te pedir assim, mais um pouquinho do seu tempo e pedir para você reforçar os, as formas de entrar em contato com o terceiro grau, é, também nós sabemos e conhecemos várias pessoas que é, eu vou pegar dois pontos aqui, tá? É, às vezes fala poxa caramba tu precisando de um advogado, não sei como é que eu faço e tal, então se você, esse telefone também serviria para isso ou não, se for o caso pode falar o nome da sua escritório de advocacia, aqui você tem a plena liberdade, meu irmão não, eu agradeço aí é, é, é que é o seguinte, a, na questão profissional Existe uma ética profissional aqui onde a gente não pode ficar propagando hum. esse tipo de atividade da advocacia. Ah, Existe okay. uma, uma ética aqui que, a gente, que proíbe a gente de divulgar. Né? Ah, tá então, bem. o meu escritório de advocacia aqui em Ribeirão Preto chama Paulo de Tarso Advocacia Empresarial. Né? Okay. O telefone é esse que eu passei, mas okay. nada mais além disso. Eu advogo ah, para tá empresas bem. aqui na região. Né? Isso eu posso falar, não tem problema nenhum. Mas é o meu telefone, que é o contato profissional e o contato com a banda, que é o que eu te Não. falei, 169811-2277. Esse telefone, há muitos anos comigo, e as pessoas mantêm contato. Fora isso, eu tenho um, um e-mail do escritório, que é paulo, sua advocacia, tudo junto.com.br que eu também recebo ali pelo e-mail, é, algum convite para a apresentação dos shows. Eu não fiz ainda nenhum e-mail, poderia fazer um e-mail simples aí pelo Gmail da banda Terceiro Grau, mas não fiz ainda porque a gente teve um probleminha no início da formação da banda, que foi há um ano atrás, de manter esse nome, né? porque parece que existia uma outra banda com esse nome também, mas ela não estava se desenvolvendo, então a gente ficou um período preocupado com isso, vamos montar uma coisa que não dá problema, né? é, é. não quero pegar nome de ninguém. A banda terceiro grau tem esse nome porque dentro da maçonaria existe o terceiro grau. Sim. Né? Então, como a banda, metade da banda é composta de membros que participam de lojas maçônicas, achou-se por bem colocar esse nome. Mas depois apareceu uma outra banda lá no Rio Grande do Sul com esse nome, mas descobrimos depois que estavam sem atividade. Ah, tá. Então, a gente está querendo registrar o nome, uhum. e por isso que eu não fiz ainda o material de divulgação. Eu só tenho um pequeno material aqui eletrônico, né, através das mídias sociais, que é vídeo, cartazes eletrônicos, mas nenhum material impresso ainda por conta dessa, dessa questão que nós estávamos trabalhando ainda. É, ô, ô, Paulo, voltando um pouquinho só antes de da gente chegar para o nosso minutos finais, porque eu ainda tenho três perguntinhas para te fazer. Boa, tá? à vontade, amigo. É, é, eu não quero que estender para não tomar muito seu tempo, mas... Não, eu te falo, não é sempre que a gente fala com dois grandes ícones, com Paulo de Tarso e Elvis ao mesmo tempo. Meu Deus, quem sou eu? <risos> Brinca brincadeiras à parte. É... Se eu tivesse que te perguntar para você, um, o seu grande sonho, qual que ele seria, Paulo? Ele está para se, se, se realizar, que é visitar Graceland, que é a mansão do Elvis, em Memphis, no Tennessee, é onde o Elvis está enterrado, onde foi enterrada agora a filha do Elvis, que faleceu, sim, sim. A, Lisa, a Lisa Marie Presley, né? onde estão os pais do Elvis. E lá, pela toda a pesquisa que a gente já fez, inclusive no YouTube tem vários vídeos lá em Graceland, inclusive o Tom Cavalcante teve lá um período, colocou no, no, no, no, nas redes sociais aí uma filmagem que ele fez dentro de Graceland. Foi muito bacana até, viu o avião do Elvis, toda a parte imobiliária lá da, da mansão, né? Pra você tem uma ideia? Aquela mansão ele comprou, comprou em 1970 por 100 mil dólares. Eu eu, eu conheço a história um pouquinho daquela casa lá. Eu então, li... Hoje 500 mil reais, evidentemente que hoje vale milhões de dólares, né? Mas naquela comprou... época pagou 100 mil dólares. E ele comprou por causa da mãe dele, né? Para é... mãe dele, não foi para ele. Então é assim, o meu sonho é visitar lá. Eu eu não fui ainda, não foi por questão financeira. Graças a Deus eu tenho essa condição, mas eu não fui pela pandemia. Sim. Que travou um pouco, que eu queria ter ido, né? Travou é tudo, aí, né? É, aí depois, que, como a pandemia ainda está nessa fase finalzinha dela aí, a gente está esperando para não ter surpresa, né? É. Porque eu tive um amigo meu que foi para a Austrália naquela época da pandemia, era para voltar preso. num mês, voltou dois meses depois. Você imagina se eu ficar dois meses preso lá nos Estados Unidos. Aí não aí? dá. Aí, aí não, não dá, ó. Esse, Acaba é? a vida, né? Esse aqui não aguenta, ó. Não, ainda não, aí não. Então, eu estou esperando aí a coisa estabilizar, tranquilo, é. mas eu quero visitar Graceland. Uh, eu vou ficar um pouco... Se você me permitir um pouquinho mais no... É, você, eu, eu vi que você gosta de música. Gosto. Independente do Gosto. que for, da boa música. E eu, eu, eu vou me ousar fazer essa pergunta para você. Para onde nós vamos com a música? É. Eu, não, eu vou falar o mundo, mas eu vou falar do Brasil. Onde que nós vamos parar no Brasil com a música? Pois é, Cláudio. É, é uma questão assim, né? Eu não, não, não gosto de fazer crítica, mas existem. Desde que a música não, não, não, não, não te. Não venha trazer é, alguma coisa que pudesse incentivar. Apologia, às sim. drogas, então. ao sexo de maneira depravada. Depravada, é. é. Então, esse tipo de música, me desculpa, né? Quem, quem gosta, quem, quem toca, quem curte, não é o propósito que a gente. que a gente tem princípios, né? Eu, então, não é que eu sou contra, eu não vou participar disso. Então, me preocupa sim. Essa juventude, que, que hoje mesmo eu vi um vídeo aqui de um, de um, de um artista aí que não é tão famoso, mas uhum. foi beneficiado aí pelos recursos federais, uhum. recursos uhum. públicos, através da lei Rouanet, para apresentação de, de, de show... Onde a música é palavrão atrás de palavrão, né? Então, é por isso que é. eu te fiz essa pergunta. Então, rapaz, é uma coisa assim, é, é duro você falar, né? Porque tem, um, tem público para isso, Cláudio. Tem público, tem gente que gosta, mas eu, tem, gosto, tem gente que gosta do vermelho, tem que gosta do verde, do azul, do amarelo, tudo bem. Tem, tem gente que gosta de música que, que leva a apologia desse tipo de coisa, mas é. me preocupa assim. Então, mas a, a pergunta que eu fiz para você, primeiro, porque não é porque eu acho que a boa música é o que eu gosto, não é, é, é pela é. apologia, porque antigamente vamos fazer apologia pelo, bom, vamos lá, no, quase que no contexto geral, era cantada emoção, era cantada uma história, era cantado um, um, um sistema de vida, é, é, um momento. Isso. não era cantada uma apologia, era um ou outro lá, a gente é. sabia onde que estava a pegada. Mas é. não, era, não era uma coisa maciça. Hoje não, hoje está uma apelação. E aí a gente vê você, a banda hoje, terceiro tempo, a, a própria cara velho tocando e outras que tem, a gente sabe várias pessoas. É como que se fosse assim, olha, eu estou precisando de ar para respirar. E você ouve essas músicas, é o que eu falo, te faz você respirar, não é mais questão de ouvir, é questão de vida. Porque você vê o mundo sendo sufocado por tanta coisa... É, tipo, você tem obrigação de ouvir isso, porque você tem que ouvir. E quando você fala assim, poxa, mas o que eu gosto, o que eu queria ouvir, não é o que eu tenho, é o que eu gostaria. Aí vem você, nas, sabe? Olha, tá aqui, eu canto por amor, eu canto por uma essência que não, ela transcende é o que você entende... E você fala, nossa, eu gostei tanto. Mas é uma música de 120 anos atrás. Mas eu gostei tanto. Oh, mas tem muita música boa do passado, hein? É o que eu falo para você. É... você pegar aqui bar Mozart, você cansa de ouvir? Aí, aí é outro nível, né? Ah, aí é uma, é uma época que talvez a gente nunca mais vai ver. Então, mas você entendeu? Mas não faz bem. Lógico você quer que relaxar. Não. Você põe lá, a sinfonia, a nona sinfonia, nona não sei o Meu... que lá, né? Pô, aí você fala aí, põe lá o negócio aí, você vê o sistema, a música, o cara falando é. que eu vou fazer. Então, quando eu vi o seu vídeo, por isso que eu fiz questão de compartilhar com o, o, os espectadores, né, os internautas do painel atual, aos ouvintes da Rádio ABBO que vão ouvir, para todos os nossos amigos, eu vi que você tem amigos em comuns comigo, não são poucos, né? É, eles sabem o que, que nós estamos falando, Logo. A, a vida ela não basta só um prato de uma comida deliciosa. Tem que também ter o ambiente e a boa companhia. É com quem, onde, como, não é só o quê. É verdade, meu amigo. Você falou tudo E você, aí. E você passa isso. E você passa isso. Você, a banda, a forma que você se apresenta. Eu estava vendo lá. Ah, é, No terceiro tempo. Rapaz, é gostoso, né? É o embalo. Você vai... Tipo assim, ó eu não tô cantando para você. eu tô, Primeiro eu estou cantando para mim. É. Tô cantando para mim. É. Por que para mim? Para que eu possa passar a minha essência para vocês. Isso, isso. Porque se eu não faço uma coisa que eu gosto, não consigo transmitir o que é de bom. Não consegue. Não, consigo. não consegue. Então, se eu estou me sentindo bem cantando uma música do... É My Way, que é uma música que eu gosto demais. Essa ah, música eu já cantei 288 mil vezes. <risos> né? Até fui fazer uma viagem recentemente, antes da pandemia, num cruzeirinho que eu fiz aqui, do, do Brasil até o Uruguai, e, e na boate, numa das noites, teve lá a possibilidade de qualquer um dos turistas ali se apresentarem desde que vier, tivesse uma capacidade qualquer. É. Eu me apresentei. Qual que é a música que eu contei, que a banda me acompanhou na boate? Mayway. Né? Então, a é uma música que eu gosto demais. A música que eu... E eu transmito o sentimento dela, tudo que eu sinto naquele momento, né? Como Always ou oh My My, Parece que eu estou vendo o Elvis sofrer com o divórcio dele, entendeu? É. Né? Então, é, é isso aí. Se eu, porventura, fosse cantar uma música que fizesse apologia ao sexo desmedido, depravado, eu não ia conseguir transmitir o que eu transmito quando eu estou cantando My Way ou Always ou My My. Ah, não, não, é, não, não é nosso. Não. Mesmo que. É, é o que eu falo, eu, eu, eu, com todo respeito a todos. A... Sim. Todo mundo toda a linha, né, toda a linha. eu posso, eu posso respeitar, mas não sou obrigado a aceitar, falar, é, é eu, isso, fico assim. não, eu respeito, mas não sou obrigado a ouvir, isso, fica você isso, com isso aí, isso. Né? é o que eu Ô, Paulo, eu você pretende, você pretende em breve, então, tá indo lá na mansão do, assim que você tiver, eu, vou te, eu, eu te acompanho, você sabe disso. Ah, eu né? vou postar, eu vou postar. Ah, eu, eu tô assim, doidinho para ver, porque... <risos> Não, eu vou postar, sim. Eu vou você te contar um que... se... Você sabe, você está quanto tempo no Japão? Ah, tô pouco, faz cinco anos. Ah, cinco anos. É, eu estive aqui em 91, eu estive aqui em 91 e retornei agora. Eu tive para ir para o Japão, ah. eu vou explicar rapidamente como é que foi. Não, fica à vontade. Que o eu aconteceu. sou eu um e, e eu participava De um grupo aqui de Ribeirão Que fazia viagens ah. Uma empresa de turismo Então acompanhava o time do Palmeiras Aqui no estado de São Paulo E eu fui em vários shows Em vários jogos, evidentemente Você é palmeirense como... roxo, né? Hã? Você é palmeirense roxo, né? É, eu não sou roxo, não, né? Mas eu gosto. Eu Você gosto. E mais é. nessa fase que nós estamos agora, agora que eu estou alegre, né? Então, o que aconteceu naquela época? Em 99, o Palmeiras ganhou o Libertadores e foi para o Mundial no Japão. Sim. Lembra? Sim. Nós perdemos lá de 1 a 0. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o dinheiro, É evidente que eu ia sozinho, né? Eu tinha o dinheiro para ficar uma semana no Japão e assistir o jogo do Palmeiras lá com essa empresa de turismo aqui de Ribeirão Preto. E aí eu, eu, eu conversei com a minha esposa a minha esposa falou, ah, você que sabe, se você quiser ir, vai, eu ia sozinho, né? Uhum. E eu, eu poderia gastar esse dinheiro para uma viagem para o Japão ou eu poderia comprar alguns equipamentos de, de som que eu tenho, porque eu tenho um pequeno estúdio aqui dentro de casa onde a banda ensaia. Uhum. Ah, uhum. E eu resolvi destinar o dinheiro para a música e não fui ver o jogo do Palmeiras no Japão. Então, eu não conheço o Japão por conta disso. Era para ter ido aí. Olha, mas é aquilo. <risos> Talvez você não seria não teria feito tão, tanto, tão bem é. quanto você fez. né tá, Você teria uma realização pessoal. É. Mas quanto, quantas realizações você pôde é. proporcionar? Oh, pessoas o que... tá aqui, os equipamentos estão aqui. Tá aí, né? Eu acho que tudo é válido, tudo é válido. É. E eu não acredito num acaso, eu não acredito num acaso. Eu sei que essa nossa conversa, ela tem um propósito e eu falo por quê. Querendo ou não, você imaginaria estar falando com alguém no Japão hoje? Meu Deus, quando você me falou, <risos> nem acreditei. Eu nem sabia eu gosto... que você estava lá, a gente conversava ali no Facebook aqui, que eu via as nossas <risos> conversas. Mas eu não lembrava que estava no jogo. Você falou Japão, eu falei, nossa, Bom, senhora, eu falei. Esse cara foi fazer lá, né? É. E você <risos> fala fluentemente a língua aí? Não, eu tenho, eu tenho assim, eu sou, na verdade, eu sou filho adotivo de japonês. Ah, é? É, eu sou. Se você vê meu sobrenome, é Tamura. Ah. Né? Mas eu não tenho, assim, é, é, é quando o negócio aperta mesmo, mas você tem que enrolar. Ah, Mas eu evito o máximo, eu não tenho essa, aquela. Você, eu já vi que você domina bem o inglês, né? Não, domino não. Eu, não domino. eu, eu, eu assim, eu procuro cantar as músicas dentro da língua inglesa, certinho. Não... Porque quem sabe bem inglês, se eu começar em... no imbrobation, é. vai ficar feio. Como é que eu posto um vídeo no YouTube falando um monte de besteira? É. O inglês eu tenho, porque eu, eu faço uma reciclagem. Tá. Né? Quando você decora uma música, a língua inglesa ela tem, como no português, você fala assim, ó você vai lá hoje, uh -huh. vai lá hoje, você é. vai lá hoje, você é. emenda uma palavra, uma, letra, uma palavra na outra. O inglês também nem é assim. Quando você canta, você emenda uma palavra na outra. Então, quando você decora, essa palavra, ela começa a embolar na tua mente e você começa a falar, distorce a palavra. Uh -huh. Então, o que eu faço frequentemente? Vou na letra... Oi, eu já comecei a querer falar besteira aqui já. Porque você começa né, a embolar um pouco. Então, eu tenho essa preocupação de cantar em inglês de uma forma que seja correta né, e não em né É, o, o, o Paulo, é que nem eu. eu aqui, aqui no Japão, não. Aqui só foram três apresentações que eu fiz. Mas nós temos algo em comum. Por isso que eu falei para você: não acredito no acaso. Ah. Eu canto música japonesa. Oh, que coisa, é? Eu acho que eu canto. Alguém falou para <risos> mim, alguém falou para mim, você canta. <risos> <risos> e eu me apresentei, eu me apresentei em alguns eventos, inclusive em Ribeirão no Tanabata, na verdade ah, foi no Tanabata. Tá é. Mas eu participava muito de concurso, né, dentro da coletividade lá do do com um abraço lá pro pessoal da da Associação Cultural é, de karaokê, né? daqui de Ribeirão. E, e, rapaz, algumas vezes levava sorte. O juiz estava ruim do ouvido. Rapaz, você canta bem. Sério? Bah, algumas vezes o juiz estava ruim do ouvido. <risos> mas, mas aí eu vim para cá. Eu entendo que você está falando de ir para Memphis. Aí eu vim para cá. E eu tive a oportunidade, eu, eu gosto muito de um cantor, em especial tá vivo, né? E eu jamais imaginava conhecer o cantor pessoalmente. E um belo de um dia eu fui agraciado de estar no show do cantor que desde os meus 15 anos, vamos falar assim, 15, 16 anos, eu gostava. E eu vi o homem de frente, rapaz, agora eu, entendo, agora eu entendo a histeria da mulherada. Agora eu entendo. Eu não, eu não, tive, nem, eu não tive nem reação, fiquei assim, ó. De frente com seu ídolo, e, não é para qualquer um, não é ah. qualquer coisa. É por isso que eu falo para você, eu imagino quando a pessoa viu você cantando, falou assim, você está dublando, você não está cantando. Mas quando ela viu que você estava cantando, eu creio que no, no íntimo dela, falou, oh, eu estou diante da essência do El. É, é, é difícil, Paulo, de falar de você nesse momento, eu vou te falar o porquê. Você é, agrega algum, algumas coisas boas que o mundo está precisando. Uma delas é ser natural, como você mesmo falou. Não, eu não tenho nada. Eu sou isso aqui. É... É o que a gente tem é o que Deus deixou para nós. Mas é. o que Deus deixou para nós é tudo. É. E é o máximo que a gente precisa. As pessoas querem criar mais alguma coisa. É. E eu falo, feliz é, Paulo. Eu sou um deles, né, de poder ter você alguns anos já. Hoje quebramos, depois de quantos anos? Facebook, Facebook, Verdade. <risos> né? eu tenho a, a, a, a alegria, a, a honra de saber que é, o Paulo que eu sempre teclava né? é, era mais do que eu imaginava, é mais do que eu imagino, Imagina que né? é isso, mas não é como pessoa, não é como ser humano, não é como ser humano, é a essência divina, que é essa daí que eu falo que o mundo precisa, porque tá fácil de fazer guerra, difícil é trazer a paz, tá fácil de falar mal, difícil é trazer o bem, tá fácil de cutucar, difícil é você ir lá e acalentar alguém. Né? E eu digo que você consegue fazer isso por várias formas e principalmente com a sua é, qualidade, o seu dom, eu chamo isso de dom, de encantar, cantar e encantar as almas que ainda acreditam oh, que obrigado, tem, obrigado. O de, tem o porquê de cantar. Né? Obrigado. Como tem uma canção que diz... Viver... É, é, e não ter a vergonha de ser feliz... Cantar e cantar e cantar. não é Aí, aí eu concordo com essa música. E você é, faz é verdade, isso. É verdade. Canta, e encanta e, e abençoa. Santo Agostinho falava que cantar é rezar duas vezes. É, verdade. Não é? Então, é eu creio que você consegue fazer isso. Paulo, é, eu mais uma vez gostaria... É, de te agradecer. E agora eu vou te fazer três perguntas para a gente chegar no nosso ponto final. A primeira pergunta para você é uma pergunta rápida, resposta mais incisiva ainda, beleza? Beleza. Primeira pergunta para você é qual é o significado da palavra amor para você? Nossa senhora. Olha, é... É até difícil, né? Meu pai fez uma poesia quando ele tinha 18 anos, chamava Amor. Amor, palavra sublime e pura, expressão máxima da verdade, síntese indiscutível da verdadeira cristandade. Esse era, era o começo da poesia, né? Então, se você falar em amor, amor que Paulo de Tarso, que Saulo de Tarso também decifrou, amor que Jesus Cristo nos deixou uh, os seus ensinamentos, os seus princípios, quando amou amou a todos indistintamente, né? Apesar daqueles que o perseguiram. Então, o amor é, é, é muito sublime. E eu costumo dizer o seguinte aqui. Eu, eu também eu, eu tenho assim uma, participo de uma doutrina filosófica, aonde a gente procura é, trocar ideias sobre princípios cristãos, né? E uma das coisas que a gente fala é sobre amor. E eu, eu digo o seguinte, quando você pega... Você, Claudio por exemplo, que tem uma atividade aí no Japão, né, tem a sua família, e, e a gente pega um irmão nosso que está perdido, cometendo o maior dos absurdos do crime. Não é? Os dois são filhos de Deus. Sim. Os dois são filhos de Deus. E Deus ama os dois de forma igual, Sim. apesar dos erros que cometemos. Então, o amor é isso, é incondicional. Não é? Um filho está mais desgarrado, está voltado para os delitos, para o crime, o outro está voltado para os bons princípios, mas Deus nos ama a todos de forma igual. E é isso que nós temos que fazer, amar de todos indistintamente, porque você amar apenas a sua família, os seus filhos, a sua esposa, é muito fácil. Esse é o muito. O difícil é amar o próximo. E amar o próximo não tem nada a ver com questão sexu sexual. Amar não. ao próximo é você desejar o bem para o seu ente, para o seu próximo, para a pessoa que está ao seu lado, o seu amigo, o seu inimigo. que é o mais difícil é você amar o inimigo. Não é? Mas Deus diz... Jesus, quando nos deixou os princípios, amai os vossos inimigos. Não é? Então, não é fácil. É um exercício. É. Mas o amor poderia aí... É, a gente perdeu horas e horas falando sobre ele. Né? Mas em uma palavra, então, você falaria que o amor seria o quê? Em uma palavra. Forma incondicional, incondicional. Não, não tem, tem condições. condições. Sublime. Não dá para é. falar uma palavra, Cláudio. Pra... Isso é provocar é. Vamos lá, segunda perguntinha para você Família Família é, é tudo, né? Se for traduzir rapidamente, é tudo né? eu, eu, eu sempre, nessas conversas que temos entre os amigos Eu costumo dizer o seguinte Não é fácil também, eu, eu pego por mim Será que você trata a sua família como você trata um amigo querido? Né? Você tá com um amigo tomando uma cerveja num, num bar e você trata ele bem. Ou, oh, obrigado, o cara te serviu uma cerveja no seu. Obrigado, meu amigo. Ou, oh, vai com Deus. Você trata a sua esposa assim? Você trata seu filho assim? Obrigado. Né? Será que se você chegar um dia e sua esposa te fizer um favor, você falar ela não vai estranhar? É. Né? É. Então, é uma assim, coisa errada. Então, a família é o esteio de tudo. Né? Então, a gente tem que procurar tratar os nossos familiares antes, melhor do que nós tratamos os nossos amigos. Sim, com né? certeza. E a última pergunta, né, mas não menos importante, e nem mais importante, mas necessária se faz, que recado Paulo de Tarso deixaria para o Paulo de Tarso para daqui 50 anos. Vixe. Gravado nas redes sociais. Gravado daqui nas redes anos. sociais. Você vai voltar aqui e você é, vai ver. É. É, deixaria um recado seguinte. Me arrependo dos erros que eu cometi no passado. Não fui bandido, não é, não é isso, mas todos nós erramos. Alguns erros que eu cometi no passado que isso sirva de lição, né? e que procure melhorar a cada dia. Se daqui 50 anos eu pudesse ouvir o que estou dizendo hoje, eu diria a ele assim, olha cara, procure estudar mais, não estudar só questão profissional, estudar vida. Os princípios que regem o ser humano, o que que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Para que que aqui nós viemos? Para que que nós temos família? Porque um morre com cinco anos, outro morre com 70 anos? Isso tem tudo uma história, tem uma razão de ser, eu penso assim. Nós como como como obreiros, né? Nós acreditamos numa vida futura, então se tem uma vida futura, porque tem uma vida passada? E o que nós fizemos no passado, será que é resultado que nós estamos colhendo hoje? Então procura ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu falo assim nas minhas apresentações, pequenas palestras que eu faço. Se a gente melhorar 1% por semana do que você é, dá 4% ao mês. Não está bom? Está bom. Melhorar 4% ao mês? Está bom. O que fica é... por 12 meses? 48% é. é quase a metade do que você é hoje. Mas a gente é. consegue? A gente consegue. É. consegue? A pergunta é a gente consegue? E agora, Cláudio, antes de encerrar, eu estou eu aqui com você, ao meu lado direito aqui, é que você não vê, tem outra tela, né? Ah. O computador. E eu estou aberto com o Facebook o, o WhatsApp, Uh. eu não estava não vendo o que eu estava falando com você, mas eu, eu tinha postado aqui no, no grupo de WhatsApp da, da banda Terceiro Grau uh. que eu ia fazer essa live com você. Ok. E eu, então, eu, se você me permitir, eu vou filmar você transmitindo aí uma mensagem para os meus colegas da banda e vou postar no grupo do WhatsApp. Ah, permitido já está desde a hora que você aceitou o convite. <risos> eu vou filmar aqui, ó, você falando, ó. Pode ser? Fica à vontade. Pronto, está valendo. A todos os integrantes da banda Terceiro Grau, diretamente aqui de Oyama, do estado de Totigi, o país é Japão, é obviamente, o meu muito obrigado pela confiança de terem cedido o espaço desse nobre, dessa pessoa maravilhosa, maravilhosa, que é o Paulo de Tarso, pessoa ao qual é, já venho me comunicando há anos, porém, a grata satisfação de hoje está, ainda que de vídeo, nos vendo é, para poder dialogar. O meu forte abraço a todos vocês, sucesso na caminhada, podem contar comigo na divulgação, é, não só aqui no Japão, né, porque tem gente que gosta, mas também no Brasil, já estou falando de vocês, e espero em breve estar também reproduzindo aqui algum show de vocês se assim Deus permitir. O meu forte abraço a todo o conjunto, a toda a equipe do Terceiro Grau, ou Banda Terceiro Grau, aí de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Ficou bom, hein? Feito aqui. Muito aqui obrigado, nós vamos dar Na gagueja, mas nós fala. Gagueja Você fala bem toda a vida, rapaz. O que, que é isso? Paulo, é, eu, vou, eu vou aqui é, dar uma encerradinha, só peço para você segurar para a gente conversar um pouquinho em off. Tá bom. Tá bom? Então, tá bom. Eu quero aqui agradecer a, todo, a todos, né, que estiveram conosco aqui no painel atual, a todos os ouvintes da Rádio Aibo, que também estarão ouvindo essa nossa, esse nosso bate-papo agradável, conhecendo um pouquinho do Paulo de Tarso Carvalho, pessoa maravilhosa, e mais do que isso, conhecendo um pouquinho da história do rei. Ficou curioso? Vai lá, vai no, no YouTube, pesquise antes de achar que é o que falam. Ouça você mesmo. E tire as suas conclusões. Elvis não morreu. Elvis está dentro de cada um que acredita que ele cantava o amor, cantava a alegria, cantava a felicidade e, principalmente, cantava a vida. Um forte abraço para você e até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Of music. and i try alive what i said to us my through the oh, blue oh, all blue all blue my oh sweet caroline I never local, so... Quando você se separou. Foi numa festa gêlico, livre E na vitrola o oh, so uísque agogou a... Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Que eu te amo Eu te quero mesmo Vale, sei que vale Vale Vai tudo, tudo. Então vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Olha lá, manda comigo. Se me levam, eu vou, mas se me levam.